Bom galera, eu quero comentar aqui sobre essa matéria, uma notícia que tem relação com o novo filme da Netflix, não olhe para cima. Eu até comecei a assistir ele, mas eu não curti tanto assim, até mesmo deixa aí nos comentários se você assistiu, gostou do filme, porque aí talvez eu dê uma outra chance né, e assista ele. Mas ele praticamente conta aí a narrativa de um mundo quase apocalíptico, onde um cometa vai estar batendo com a Terra. Não vou comentar muita coisa porque eu não sei, mas também para você ter a sua própria leitura, né, quando for assistir o filme. Porém, o importante não é esse, mas sim que o diretor do filme, ele comentou que se a história dele fosse real, estivesse aqui na nossa vida... O nosso não querido, nosso infeliz Bolsonaro, né? Que se diz aí então o nosso presidente, ele estaria entre os negacionistas, pedindo então para que a população não olhasse para cima si, trazendo a nossa extinção. É uma história, uma notícia aí bem cômica, né? Se não fosse trágica, porque nós estamos no Brasil. E também uma notícia bem familiar, né? Parece que a gente vive isso daí praticamente diariamente aqui no Brasil. Em outras circunstâncias, né? Mas a gente está vivendo isso daí por conta dos governantes. Não somente por Bolsonaro, a gente não pode colocar também somente ele, né? Como culpado, mas os governantes pessoas né, que deveriam estar ajudando a população, eles estão nem aí eles querem exatamente a desgraça, a pobreza e a falta né, de cultura mas do mesmo jeito é importante aí também ressaltar que as pessoas no exterior estão observando, né, não está passando nada despercebido por eles e até mesmo ajudando aí a abrir os olhos né, de quem ainda não conseguiu perceber onde que esse nosso país está né, enfiando deixe aí os seus comentários, é muito importante isso mande aí a sua opinião nos comentários mas a gente se encontra então no próximo vídeo